Ok. Tá, eu, eu repito a pergunta? Cara, que pergunta? Uh, uh tá, lá. É, uh, é, É, Ah, tá. É o ok, que eu achei que. Tem uma música aqui. Entendeu? <risos> Deixa só o Igor passar, porque ele tá atrapalhando a minha entrevista. Segunda vez, o, o Ronald e. Uh. É. Né? É, é isso. chamaram pra, pra produção bem em cima da data de gravação, então a gente correu com tudo, a gente se encontrou, eu, a Karen e a Gabi, e acabou que a gente foi produzindo isso em conjunto mesmo. A gente tá aqui fazendo a reunião para assentar tá as últimas coisas antes da, da primeira gravação. primeiro dia de filmagem é sábado, hoje é terça. Gente. E? Estamos com... Estamos técnicos. Não. Problemas técnicos, tudo bem, no final dá certo, a gente sabe que dá certo. Mas é assustador um pouco. Qual é o problema técnico? A gente não tem técnico de som, por exemplo. Legal, né? A gente vai fazer uma Exato cena que mudou, agora, a porque a gente, que a a gente tá voltando de uma festa. Mas não rola mais, Eu não. estou bêbada. E ela está fazendo a caridade de me levar pra casa. Só que vocês não sabem. Mas a gente também está dando carona pra um bêbado. Raquel e Malu aqui começando um love e de repente... Oi? Hã? Tem um bêbado. Não, gente, esse é o nosso técnico de áudio, gente. É da equipe, é um profissional é sério. É um profissional sério, segurando um bastão ali, de boa, deitadinho, hum. sábado de manhã. O destino não está voltado para que eu faça som, para que eu faça áudio. A gente faz só para ter ela pegando, depois a gente faz um minutinho de som do apartamento, nem em cima de música. Tá, tá ótimo. Tá? Criar o, uma atmosfera, criar um ambiente, mesmo sabendo que a gravação é num banheiro, você sabe que num banheiro tem eco, não importa o que você faça, vai dar um pouco de eco, você tem que pensar na edição, tem que pensar no que pode melhorar, tem que ter uma conversa com câmera e o diretor que estou falando agora, estou falando com vocês e o cachorro está latindo. A captação de áudio tem que ser uma pessoa que tenha paciência. É, então, hoje a gente está aqui na Barra, fazendo mais uma reunião. É, a gente já gravou, já fez a gravação de flashback, fizemos as gravações é, internas de apartamento e tal. E o nosso, a nossa próxima parada agora é a viagem para Paquetá, que vem aí com uma ordem, uma organização é bem mais complexa. Nossa, é, bonito, é, mais... é um pouco arcaico o meu método, mas ele funciona. Eu gosto de papel, de escrever, entendeu? Aí tem aqui todas as sequências, ó. Aí a gente vai tirando e vai montando. O Orange faz assim a ordem do dia deles. Eles, Game of Thrones, eles fazem uma reunião num local que a gente pede apenas um café para utilizar a mesa. E fazem manualmente. É um método muito, muito, muito manual mesmo, em termos das mãos, manual. Eu não tive tempo de preparação, de respirar a série. Foi um fome, a gente está precisando de produção. Vai lá e faz o que você, o que você sabe para integrar essa equipe que é bem grande. Foi assim que eu fui chamada, assim que eu estou participando, extremamente feliz. A produção ela tem que saber um pouco de tudo do que está rolando e ainda mais na direção de produção para controlar tudo que está acontecendo. Um cuidado com o horário do sol, que aquela luz é importante. Porque é uma mega estrutura para estar aqui para fazer acontecer dentro desses, desse curto Espaço que teve. Faltou alguma coisa, você tem que correr atrás? Quem esqueceu de trazer o prego, porque a gente vai precisar pendurar uma coisa e ninguém pensou: quem que anda com prego? Bom, Pamela anda com prego. <risos> eu vim com uma mochila imensa, que tem tudo: uh, tem esponja, tem veja, tem. <risos> que mais tem? Eu trouxe pregos, eu trouxe cola quente, pistola. Tem uma pulseira maneira que tá rolando direto, então tá tudo feliz, tá tudo em harmonia. A gente da produção com o restante da equipe. A produção sempre tão atenciosa comigo, sabe? Comigo com a Mirella. Silêncio! Quando tava o sol. Demais e eu suando quando eu via já tinha alguém me secando. É incrível. E agora a gente vai começar, a produção está parada olhando para minha cara falando O que vocês estão fazendo aí? Porque tá na hora de começar a filmar, ela tá paradinha ali, se você puder mostrar ali, olha. Querendo me cobrar, vem pra o que vocês estão fazendo aí? Vem logo! Vamos agilizar, vamos! vamos agilizar. agilizar que tá na hora de gravar. Quem é o que tá atento a hora que. O avião vai passar, que vai estragar o áudio da cena. Tá passando um avião. Bem legal. Olha o avião passando. Olha o avião, o avião. Ah, é, pois é. Eu posso esperar o avião passar. <risos> Sem problema. O avião. Avião, tá, desculpa. Desculpa não, né? Foi o avião. É avião. Vamos esperar o aviãozinho? Deu bochando legal os aviãozinhos. Se você está incomodado com isso, imagine eu fazendo todas as cenas ouvindo esse barulho de avião. Essa é a galera do avião. Se liga agora essa nova dança. É prazeroso no fim das contas quando você vê tudo pronto, mas produção é difícil difícil pela logística, né, pela falta de patrocínio para manter a qualidade que tem porque uma coisa inegável é o padrão que a série está tá mantendo. Quando eu comecei a escrever o roteiro, logo no primeiro e no segundo episódio, eu tinha uma frase de uma música na cabeça que falava alguma coisa sobre se esconder ou me escondir. E aí eu lembrei que era uma música é, da Fernanda Dias, que é uma amiga, e que a música era Caixas Lacradas, e eu parei e fui ouvir a música. Tudo fez sentido, assim, a letra ela descrevia basicamente tudo que eu queria pra série. Eu praticamente obriguei a Fernanda a aceitar a mentira. Eu liguei pra ela, expliquei mais ou menos o, o projeto, e ela super topou, achou incrível, liberou na mesma hora. E aí eu peguei essa identidade da, de Caixas Lacradas, foi o, o ponto de, de início, de partida da trilha sonora, e mostrei pro Léo, que é o diretor musical. E a ideia da Gabriela foi, que eu achei muito legal, né? Uma coisa que, logicamente, já foi feita, é que era fazer versões dessas duas músicas. Caixas tem quatro ou cinco versões, Sede tem duas. O Léo seguiu a, o timbre, os violões. E diferenciadas em sua harmonia ou sua harmonia com efeitos de guitarra. Eu falei, cara, eu queria que todas as músicas tivessem a mesma identidade. E quando eu fui montar o oitavo episódio, eu vi que a gente já não tinha mais música, que caixa já tinha sido usada diversas vezes e sede também. Eu falei, legal, agora eu preciso de mais uma música pro oitavo episódio. Liguei pra ela de novo, falei, bicho, me ajuda. E a gente acabou chegando na última música, que foi a última. O nome da música é A Última. E ela entrou no último episódio, que é a cena que a Malu tá no quarto e a Raquel tá no banheiro. E diz que na próxima temporada vai ter música inédita composta pro esconderijo. Vamos ver. A minha maior sorte, assim, foi que a Gabriela, que eu já tinha trabalhado com ela, né, no Madá. A Gabriela fala que quer um som assado, coloca um adjetivo para esse som e eu vou lá e tento entender. A maioria das vezes eu consigo entender. Quando eu falei com ele, que eu queria muito que ele assumisse a direção musical, ele leu o roteiro, ele se apaixonou pela história e eu sabia que o Léo ia ter essa sensibilidade. assim. Então eu fui, sei lá, lendo o roteiro e fui imaginando como é que seria a cena e eu fui criando. Até porque é muito mais fácil criar com mais. Então, assim, e foi muito surpreso, acho achei que várias, várias, várias, várias, para não dizer todas, combinaram, assim, perfeitamente. Eu fiquei bem feliz com, com o resultado. Assim, né? Todas as pessoas da equipe são, são peças muito perfeitamente encaixadas ali. Mas o Léo foi o único que foi uma peça que ele ficava à parte, porque o cara ficava dentro de um estúdio, sozinho. Mas a, a especial, com certeza, foi a cena do sexo, que foi a que eu usei mais instrumentos para poder gravar. Foram cerca, eu não estou lembrando agora, mas foram cerca de 16 instrumentos usados. Tem instrumentos mídia, instrumentos gravados por mim também. E essa ficou com certeza guardadinha no meu coração. Então assim, eu acho que realmente o diferencial nessa trilha sonora, sem dúvida, é a sensibilidade que o Léo leu essa história. E por conhecer todas nós há um tempo já, ele, ele sabia o que a gente queria ali. Então eu acho que ele foi extremamente sensível e eu estou muito orgulhosa dele.